Muito bom dia a vocês que nos acompanham a partir de agora no R-Mix no Ar. Nós estamos aqui no Salão Paroquial, 6 de agosto, tradicional aqui no centro de Rio Negro. E hoje e amanhã, novamente, a Feira de Louças. Claro que isso é uma iniciativa do Lions Clube de Rio Negro. Estamos com sua presidente, a Kiara Rothman-Brum, que tem essas informações, porque... Uma boa oportunidade de ajeitar a casa, ajeitar principalmente a sua cozinha. Isso mesmo, presidente. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, Márcio. Estamos pela segunda vez com a nossa feira de louças. Conseguimos trazer novamente, porque a primeira já foi um sucesso e esperamos que agora a segunda seja melhor ainda. Temos é, linha de primeira, segunda e terceira linha. Temos é, decoração, temos muitos de, é, pratos em tema de, de Páscoa, tá, Márcio? É, estaremos hoje aberto já estamos já, já liberamos a entrada do pessoal. Hoje, até as 8 horas da noite, estaremos aberto aqui no Salão 6 de agosto. Amanhã, iniciaremos às 9 horas e encerraremos às 4 horas da tarde, tá? O valor arrecadado, Márcio, será destinado para o Hospital Bom Jesus e para a Casa de Acolhimento Bom Samaritano. Tá? São as duas entidades que a gente estará ajudando com esse evento. As formas de pagamento seria no dinheiro, PIX, cartão de crédito e cartão de débito. Dependendo do valor, a gente consegue parcelar em até três vezes o valor da compra. A nossa novidade, Márcio, é que desta vez conseguimos trazer uma é, exposição de suculentas, tá? Elas vieram de São Paulo. Temos muitas, muitas suculentas para quem gosta aí. Vale a pena vir conferir, Márcio. Oh, presidente Mônica, também tem o um detalhe. Opa, presidente Chiara, Mônica e a sua mãe, perdão, perdão nossos seguidores também. Presidente Chiara, não tem intervalo para o almoço. E se começar as filas, qual vai ser o critério? Nós estamos é, seguindo todos os critérios do, da Covid, tá? Então a gente não vai superlotar aqui dentro. É, temos um limite de pessoas, mas está sendo rapidinho não temos ninguém na fila no momento não vamos fechar para o almoço. Ficaremos aberto direto, Márcio. Tá certo, muito obrigado mais uma vez à presidente Chiara Lattemann Brun, ela é presidente do Lions Clube Internacional de Rio Negro e a Feira de Louça, segunda vez que está acontecendo, nessa sexta e no sábado, aqui no Salão 6 de Agosto, Salão Paroquial é 6 de Agosto, tradicional no centro de Rio Negro, na rua Getúlio Vargas, realmente é de se aproveitar e também, claro, ajudar o Hospital Bom Jesus e também a Casa de Passagem Bom Samaritano.